Olá galera, começando aqui mais um Verbo Mochilar Hoje nós temos uma missão que é eu chamo de a missão Alice no País das Maravilhas que é seguir o Coelho Branco na verdade eu vou seguir as obras de arte Esse, essa obra de arte que vocês estão vendo aqui atrás, um grafite ela é de propriedade de um artista local aqui, de Delfim Moreira ele é chileno, o nome dele é Raul de Vicencio ele se mudou para o Brasil e estabeleceu residência aqui na cidade então hoje vocês vão conhecer um pouco das obras dele, um pouco da vida e um pouco da galeria de arte. E vocês seguem todo esse trajeto até o local. Bora comigo! agradecer você aí por estar recebendo a gente é, do Verbo Mochilar. Tenho certeza que a gente tem muita coisa para conversar, muita coisa para discutir e para falar sobre o seu trabalho em geral. Então, obrigado por estar recebendo a gente. E para começar esse bate-papo com você, eu queria saber é, o que, que te levou, primeiramente, a, a trocar o Chile pelo Brasil, porque eu sei que você é chileno. É, há quanto tempo você vive efetivamente aqui no Brasil? Eu vivo há 41 anos no Brasil, Quem que me levou a vir no Brasil? A vida. A vida? É. Aí você pode falar, ah, não, porque foi por causa daquilo, foi por causa Não, Aí você vê por um tempo que a vida te trouxe para cá. Aham. Uh -huh. Porque você não queria vir, ou queria vir, ou queria fugir de alguma coisa, mas você vê que é a vida que te trouxe. Entendi. E a diferença é que para mim a vida é coisa, de Deus não é diferença da vida, então... É Deus que me trouxe alguma segunda ou 1. Entendi. E quando você veio para o Brasil, você já veio com o intuito de viver da sua arte ou veio para viver de outra coisa? Não. E eu sempre fui, desde criança, queria ser artista. Mas quando eu no Brasil, eu comecei a trabalhar com outras coisas. Você começa de baixo valor de carro, cozinheiro, garçom, essa história toda que todo, todo mundo viu. É. Ah, eu cheguei num país não sabia falar português, porque na verdade, é tudo é tudo carojinha, né? Todo mundo sabe essa história. Ah, quando eu no você da é pobre, não sei o quê. Não, eu sempre quis ser artista, sempre queria viver da arte. Só que na época não dava uma condição porque material de arte é caro. Uhum. As pessoas são tão burras, culturalmente, que não sabem que um pote de tinta é caríssimo. Uma tela é cara, os pincels são caros. Então, para eu começar a pintar, demorou uns dois, três anos. As pessoas são tão, tão ignorantes nesse ponto Que você fala assim, eu vou pintar um quadro Você pinta um quadro, você gasta aproximadamente Hoje eu gasto o material mais caro Na época era o um material mais, mais barato Mas para você pintar um quadro hoje Você vai gastar um metro por um metro, vamos colocar Você vai gastar uns 600 reais de tinta Pincel, tele. tudo Aí a pessoa quer comprar o um quadro por 200 reais Não, tudo bem Tem gente que pinta por 200 reais compra tinta nacional Que é baratíssimo na tinta nacional um pote custa 30, 30 reais, Uma tinta importada custa 500 reais. Então é bem diferente a situação. Tem a diferença da qualidade do material. É lógico, uhum. porque você quer uma qualidade de trabalho. Exato. E enquanto mais você se vai profissionalizando, mais você quer comprar material bom. Uhum. Entendeu? Então tem tinta que custa 2 mil reais um pote de tinta. E tem tinta que custa 30 reais no Brasil, na tinta nacional. Mas a diferença é que existe na qualidade. Por quê? Uma, tem umas tintas nacionais que são muito boas para o Brasil, mas não para a Europa. Porque se você colocar o calor e tudo aqui na Europa, o frio, vai quebrar essa tinta, tudo vai querer quebrar essa tinta. Fora disso, é a qualidade da cor, a qualidade do volume que você consegue fazer, a qualidade da profundidade que você consegue fazer. Ah, vamos colocar que a tinta boa é melhor? É, quando extrair vários um violão estalivário toca muito melhor que um violão comum ou seja, não custava um absurdo estalivário não tinha necessidade é, uma camisa da da Sum não sei se ainda existe é muito cara porque o pano é muito melhor que um pano daqui, da da rua que vendeu copa barata entendeu? então é, existe uma qualidade de diferença muito grande quanto mais você querer melhorar sua qualidade, mais cada vai ser o seu Quais são, quais foram as suas, desde o princípio, quais foram, foram as suas principais inspirações para começar nesse mundo artístico? Não existe uma inspiração. de momentos inspirados. A arte não é uma coisa que você pensa nela, ela é. Ela existe em você. O, o, então toda essa coisa a música inspiradora é sempre para muitos artistas sempre música inspiradora mas a música inspiradora não é uma mulher não é um, um, um objeto a música inspiradora é a própria arte que chega dentro e dá vontade de vomitar aquilo fora sabe um amor engasgado um amor engasgado acho que isso é aí você mesmo. vomita isso na terra na pedra, no barro no tronco então é uma coisa que não é sua ela, ela já é agora muitas vezes a pessoa se inspira no dinheiro, ah porque eu vou ganhar muito dinheiro não porque eu tenho uma moça inspiradora, não porque eu tenho que pagar uma dívida não, eu estou falando porque eu pensava assim também mas hoje eu sei que a arte é uma coisa que ela Eu não sei. Não sei lutar contra ela porque ela é ela. Ela propriamente. É. Eu estaria lutando contra a minha vida. Uhum. Entendeu? E a arte hoje é parte da sua vida. É. É minha vida. <risos> o resto é parte. E você não se vê fazendo nada além do que isso? Não. Não é que. Não é fazendo nada. É, que ver? Nós estamos agora, fizemos uma floricultura aqui. Tem uma aluna, e de repente ela viu que eu fiz um arranjo, que ficou legal. Nós vamos, vamos fazer um arranjo para vender, que é muito bom, não sei o quê. E a gente viu que ela falou assim, vamos vender plantas? Nós vamos vender plantas, e começamos a colocar plantas. Mas não é diferente da arte, porque a gente fica montando cada dia um cenário diferente com plantas. Então é uma orquestra, sabe, uma sinfonia, você põe umas rosas aqui, põe uh, uh, outra planta aqui, põe umas folhas aqui, aí você vai criando uma harmonia cada dia diferente, então você torna uma arte maravilhosa. A pessoa passa por aqui, está na mesma planta, mas de uma forma diferente, então forma um cenário diferente para cada dia. Então não deixa de ser uma coisa artística. Aí você fala, nossa, a parede aqui afora é pintada, maravilhosamente linda, não sei o quê, não sei o quê, mas não deveria ser a planta fica ficar é como um prato vazio uhum. não tem alimento. E a natureza se torna arte, porque você combina em um lugar certo Você coloca todas as coisas num canto, e vem tudo num canto, mas está faltando aqui, você começa a equilibrar. Então precisa da arte ser, precisa ter harmonia no espaço que você está criando. Então as plantas hoje em dia que vocês colocam lá fora, vocês têm a composição que vocês colocam? Mas é lógico, é importantíssimo. A composição existe na novela, existe no jornal, existe na notícia, existe na, na, na, na caça-copa, em, em todos quantos lugares existe harmonia. Aí, se você colocar, então fica, fica essa coisa gostosa. Aí a Andressa que é artista, que começa mexe, a mexer com as plantas, aí, coloca isso aqui, não, vamos colocar aqui, aí fica discutindo. Não importa se a pessoa vem nisso né? ou não vem nisso, não tem problema. Uhum. O importante é que a gente também tá é isso. Legal. É a composição final. É. Legal. Aí fica uma, uma sinfonia gostosa, a pessoa passa na rua, a vai escutando essa música, uma olhar e nem vê. chega na esquina e tá todo tudo feliz e não sabe por quê. <risos> o porquê. O que você vislumbra de futuro para a galeria? Você está trabalhando com alguma coisa? Quais são os projetos que você tem em andamento agora? É, você, você me perguntou antes que você ia perguntar isso. Mas não tem um projeto engraçado. Uhum. Não tem um futuro. Aí você me pergunta, automaticamente vem aqui. não tenho um futuro. Tem o que tem, agora. Uhum. Eu não sei se amanhã eu vou estar morto, não sei se amanhã eu vou querer sair daqui para outro lugar, não sei se amanhã essa casa não é minha, lugar, não sei se o cara vai querer pedir a casa. Mas, por enquanto, a gente está vendendo plantas, a gente está montando um bebeiro lá embaixo, e estamos fazendo esculturas em forma de vasos e arranjos em forma de escultura. A gente quer divulgar a, a, a arte manual, a arte visual, junto com as plantas. Aquilo que eu te falei antes. A pessoa passa aqui, não tem plantas, a pessoa fala, nossa, está faltando alguma coisa na esquina. Então, eu posso colocar toda essa escultura lá fora e a pessoa não vai sentir falta, porque a natureza não é diferente da arte. Eu posso nos quadros, a pessoa vai olhar igual como olhar para as plantas. Então, para mim, a, a planta não é diferente de um quadro, só que é infinitamente maior. Você nunca. Você pode pintar na planta, a planta não vai murchar na terra, mas a beleza da murcha na planta é maravilhosa. A mover, começa a morrer Começa a morrer Na pintura sempre vai estar lá Pois tem vida na luz Na expressão e tudo Mas nunca morre E a, a vida tem que fazer parte E a morte tem que fazer parte Tudo então, dentro do contexto É bonito, sabe? Se, é, eu vejo a Andressa pegando uma planta que está morrendo Ela está morrendo Ela vai tirar folha, limpa a quebra Tenta que manter a vida na quebra. Eu já não, eu deixo, não, deixa ficar feio também, também não é feio. É o fluxo. É o fluxo. É o fluxo. É. E muitas, muitas vezes você vê esse fluxo, mas a pessoa quer a beleza daquela. Mas esse, esse fluxo também é belo. Ah, uma mulher velha é feia? Não, também é bonito. Um é velho é feio? Também é bonito. O pobre é feio? Não, também é bonito. Aí cria um conceito de beleza. Entendeu? Aí que não consegue tudo na arte, aí deixa de ser arte, porque não tem mais esse movimento. Agora o Pra, já dando os nossos passos finais da né, entrevista, se, se alguém quiser é, saber mais a respeito do seu trabalho, procurar para entender o que você tem feito, quais são as formas que você tem de contar o pessoal poderia achar o seu trabalho. Tem a página no Facebook Aham. É, de Vicencio eu vou colocar, inclusive, gente, para vocês aí, no, tanto na descrição quanto no link. Tem o Instagram é, de VicencioGardiaDeArro. E agora a gente vai montando a página de, de Instagram com, com a parte da agricultura. Bom gente, então foi isso a entrevista com o Raul. Quero agradecer novamente ao Raul pelo seu tempo aí que está conversando com a gente aqui do Verbo Mochilar. E vou abrir para você, se você quiser dar algum recado para o pessoal aí do canal, se eles quiserem vir conhecer o seu trabalho, pessoalmente aqui na galeria. Você mesmo falou que tem aulas abertas aí para a galera que está interessada. Então se quiser fazer o convite para o pessoal, fica à vontade. Bom, primeiro que nada, Ramon, eu agradeço a você por essa, essa corrida que você está fazendo. De Fim Moreira é uma cidade muito gostosa de ser visitada. Ah, é uma cidade muito... Tem lugares muito bonitos, tem lugares muito bons. Tem um lugares bons de se hospedar também. De Fim Moreira tem um nar diferente. Toda a região, sabe? Toda a região, Marmelópolis aqui, toda essa região aqui, tem essa coisa gostosa da na natureza. Então é um lugar bom para visitar. E se a pessoa vende o filme e quiser passar na galeria, eu acho ótimo. Você começa conhecer o trabalho, que você a parte das plantas e tudo. Eu acho muito bom. Então é isso, gente. Obrigado por vocês terem assistido mais essa entrevista com o Raul. Fica aí o convite de um artista para que vocês venham aqui para visitar a galeria dele. E, se possível, também compra uma plantinha assim que vocês visitarem, porque ajuda também. E quero agradecer, principalmente, tudo isso... É, só é possível porque vocês têm acompanhado o nosso trabalho Pedir que vocês continuem assinando o nosso canal Sigam a gente no Instagram E sempre levem aquela mensagem Porque viajar é preciso, viver a necessidade Até mais